Oi, eu de novo, num vídeo mais curtinho, porque eu tenho que postar pra não perder o alcance. Porque é verdade, tipo, se tu parar de postar por duas semanas, você perde o alcance. Por isso, o canal tá tudo fodido. Enfim, mas esse vídeo ainda não deixa de ser algo não legal. Eu tô aqui pra fazer um vídeo que nem o Para-Choque X, que é... Se eu fazer um conteúdo saturado, o vídeo acaba. Só tem um, um porém. Eu sou o Dream. Esse vídeo tá sendo gravado pelo próprio Dream. Eu tô aqui pra speedrunar esse vídeo. Então a gente vem aqui, ó... Putz, tá aí rapaziada, o speedrun foi de sucesso. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Vamos, vamos todo mundo aí beber uma água. É isso, até a próxima speedrun.